Não há poesia, pois não há ideia, a escassez de sentimento me faz abrir mão da criatividade. Não vejo solução nesta vida, não há solução para minha cidade. Um mundo cheio de ruínas, minhas histórias, sem heroínas, a solidão é minha prisão. Tento encontrar motivos para sonhar e me deparo com um espelho que reflete uma vida sem caminhos. Para amar, sem caminhos para o mar. Quanto tempo mais irei te esperar? Meu amor, haverá tanto tempo, só queria apenas te amar. Autor Alexandre P. Caffer